E aí, gente, eu dou todos muito bem-vindos É o Bigodonari, cara, hoje eu tô aqui, mano Pra falar a respeito do meu clã Alguns youtubers já entraram no meu clã E ficaram um pouquinho de tempo aí, eu acho que a é Kaju Sempu também, e mano, eu falei Chega, chega, pra que essa amizade Se eu não posso convidar o meu amigo pra entrar no meu clã E no vídeo de hoje, eu vou chamar Ele, Power, pra entrar No meu clã, muita gente do clã pediu pra ele Entrar e eu decidi convidar ele, vamos ver Se ele vai aceitar e vai ser no vídeo de hoje Já estamos aqui dentro do Clash, olha só, o Flakes tá aqui Com o meu amigo, e mano, olha tudo. Troféu ele tem, cara, meu Deus Queria eu, que sonho 5.607 troféus Eu vou fazer o seguinte, eu vou convidar ele para entrar aqui no clã E vamos ver se ele vai aceitar, né, convidar para o clã Vamos ver se o, seu mestre <risos> Do Clash Royale Aí, esse cara que joga muito Que muitos se inspiram, até eu Vai entrar aqui no meu clã, mano Vai ser tão legal se ele entrar aqui é sério, meu clã é clã humilde ainda, tá? Não chegamos em nenhuma posição do Top BR, né? Dos Clãs Top BR, mas estamos aí em busca. E olha só quem está aqui! Ha! Em primeirinho lugar, né? <risos> Óbvio, né? Aqui com 5.600 troféus, primeira posição no clã do o Bigodão, Flakes Power! <risos> Chegou comentando, chegou agitando já Flix Power Não chega agitando, não chega agitando Aqui é o clã do Elbigodon Obviamente como nós somos pessoas educadas Eu vou mandar um seja bem-vindo aqui para o nosso queridíssimo Flix Power Seja bem-vindo, torçam aí pro clã do Elbigodon chegar em alguma posição aí, Chegar no top BR No começo da temporada acho que a gente chegaria com os troféus que a gente está agora Mas agora já tá com mais troféu e não dá para chegar Entendeu? Lembrando, galera, que eu tenho Instagram e muita gente não me segue lá, e lá eu posto diversas coisas. Muito, muito da hora. Ainda mais morando aqui com o Flex. Então, tem diversas coisas que eu posto junto com ele lá. Coisas relacionadas a Clash, relacionadas à nossa vida. Então, segue lá. É arroba Eu vou deixar o link aqui na descrição. Não deixa de passar lá. Deixa muito like, se inscreva no canal e bora pro vídeo. Já estamos aqui dentro do Clash e o deck é esse. É o deck de pequinha, né? Mega cavaleiro aqui. E eu tô usando essa variação com cavaleiro e não bandida. Porque eu, particularmente, acho melhor. Esse deck aqui tá no nível muito bom. Ainda mais aqui na minha arena. Tô então, aqui é uma partida da. Desafiante 1, vamos puxar aqui para conseguir Estamos jogando contra o Ronaldinho, olha aí Será que é o Ronaldinho Gaúcho? <risos> Seria engraçado se fosse de verdade, né? É, é engraçado que o time ali É relacionado a... Ex... Ah, Ex-port, não tem nada <risos> Já tô pirando aqui, às vezes tem a ver Mas enfim, beleza, o cara começou com o um exército esqueleto Meio doido lá Eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir a minha gangue Vem cá gangue, beleza Gangue dividida com um sucesso e vai ser dessa vez que a gente vai ganhar do Ronaldinho Voltar a subir troféu nesse negócio Eu tô passando viasco, tá uma viasqueira danada <risos> Mas beleza, vou tacar aqui mais uma vez o Mago Elétrico Mais uma vez não, acho que é a primeira vez que eu boto o Mago Elétrico em campo Mas bora bater uma pequinha aqui na frente Ops, não tô entendendo, -os. não tô entendendo -os. Vamos ver o que o Ronaldinho tá preparando pra gente Tô vendo que o Ronaldinho é um cara sacana, hein Beleza, bora acabar com essa peca aqui, destrocidar ela e nós vamos dar dano nessa torre Vai ser agora, filho. Olha isso, olha isso Pequinha Ai, tornadinho safado, né? Tornadinho safado Não chora, Ronaldinho Pelo amor de Deus, eu sou teu fã, cara Para com isso <risos> Beleza, cara Vou fazer o seguinte Vou dar o cavaleiro aqui Pra pegar esse executor nível 4 Cara, tá até meio que estranho Nível 4 Se bem que o meu executor também é nível 4 Beleza, cara Tá com um exércitozinho de esqueletos Tá valendo, cara Eu perdoo você Beleza, vou tacar um, o, o, o meu. O meu queridíssimo. Cavaleirinho! Ali. Vai lá, filhote. Parabéns. Faça o seu papel. Vai. Vai que é tua. Ele vai tacar o. É, se ele for esperto, ele taca a peca. Não tá com a peca. Ele não. <risos> Chama a meu cavaleira cavaleiro ali Beleza, conseguiu ativar a torre do rei Boa, cara, boa, boa, boa Mas nada muda o fato de que eu já te dei muito dano em uma das duas torres Na verdade, já dei dano nas duas torres dele Não chora, pelo amor de Deus, Ronaldo Ronaldo Beleza Bora tacar a peca aqui Opa Pecas tacadas em lados opostos Vou tacar o meu cavaleiro aqui Porque eu quero ver o que esse cara vai fazer pra parar tudo isso Beleza, filhote Beleza, filhote eu vou fazer o seguinte: eu vou tacar. É! É! É! Mais uma peca aqui. Beleza, calma. Ai! Safadinho! Ronaldinho, safadinho! Cara, para! Para! Pelo amor de Deus, deixa eu levar essa tua torre! Caramba, tá acabando a partida e tu não deixa! Só que faltava! Caraca! Cara persistente, mano! Meu Deus! Vou tacar o maguinho elétricozinho lá! Eu preciso de um dano, um hit Ai, caramba, caramba Vou ter que ciclar flecha mesmo? É isso? Beleza, cara Vou tacar aqui, ó, o meu Isso, beleza Vou tacar aqui, já aqui Vou tacar, beleza, cara Aí tu pediu pra, meu Deus, aí tu pediu pra perder Vou tacar isso aqui, aqui Beleza, vamos ter que ciclar aqui a flecha E já era, beleza Eu sinto muito te informar, mas não vou nem ciclar a flecha Vou ter que ciclar a flecha, assim só pra acabar com essa palhaçada. Valeu, cara, tamo junto, Ronaldinho Né, eu jogo Clash Vieto, eu jogo Futebol, fica na tua aí, eu fico na Minha, obrigado, <risos> muito bem É nós conseguimos pegar aqui Desafiante 1 Beleza, agora bora puxar outra partida Porque sem papo, sem enrolação, estamos jogando Contra o Vlad, será que é o youtuber O Vlad, agora eu tô achando que é todo mundo É todo mundo, beleza, vamos começar Obviamente colocando o nosso coletor O coletor de Elixir, beleza Elixir ali, ai cara não acredito, será que se trata de um log bait? Será que se trata de um log bait, Sons? Beleza, vou tacar o meu cavaleiro aqui, eu espero que o cavaleiro dê conta, não vai dar conta? Meu Deus, caramba, não deu conta, eu pensava que eu ia fazer maior sucessão, mas não O, o, o bom é que nós temos em campo, a gente tá dando pra caramba, caraca, mano <risos> Mas o bom é que a gente tem em campo aqui o, o coletor de elixir. Eu já vou colocar outro. É, se trata de um deck de, de três mosqueteiras. Ainda bem que esse deck aqui se sai bem com três mosqueteiras. Pelo menos eu espero que eu me saia bem com três mosqueteiras, né? Eu tentei jogar de três mosqueteiras também, pessoal. Não foi bom. Não foi legal. É, é um deck muito bom, mas eu não me saio bem com três mosqueteiras. É só isso. Não me sai bem, essas coisas acontecem. Beleza, bora atacar aqui a ganguezinha, tentar fazer um combinho. Ai, carinha, tá me incomodando. Vou botar outro aqui e beleza. Meu zap na taudinha dele. <risos> Olha, se eu perder essa aqui vai ser feio. Se eu perder vai ser feio. Caraca, beleza, vou tacar aqui. Tranquilo, flechada, tenebrosa. Ainda não matei um Goblin, caraca Conseguimos aqui, estamos segurando a partida Ele deu um dano inicial, porque eu pensei Que o meu Cavaleiro ia parar o Ariete dele Mas não parou, o Tanso não parou Tranquilo, ele foi lá Eu vou botar mais um Coletor de Elixir E tranquilo, zapiou Cara, posso fazer o que? Chegando aqui agora, é, no, nos, nos 60 minutos finais, agora eu vou começar os meus combos Beleza, ele já começou de três mosquiteiros, um moleque tá agressivo, um moleque tá radical Eu não tô nem aí, eu vou fazer o seguinte, cara vou botar o meu mago elétrico aqui E outra, vou fazer, ai, calma, preciso de um zap aqui, zap, zapio, zapio oh, zap, oh. Sacudiu, balançou, calterou Essa felicidade Beleza, beleza, beleza, beleza Ops, ops, ops, ops Tem dois cavaleiros indo lá, olha Olha, ele tem que dar um jeito pra parar tudo isso aqui Senão ele tá muito encrencado E eu acho que ele tá encrencado Porque a gente vai levar tudo aqui Vou até tacar uma, uma flechada aqui Não precisar mais daqui, bora atacar a pequinha aqui E, mano Olha, eu sinto muito, mas falta muito pouquinho tempo Eu acho que eu ganhei essa Não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não não, Você até que começou bem, Vlad O problema foi o final Foi o final, quando chegou no dobro de Elixir Eu com os meus coletores em campo Mano, não tem mais ninguém Eu paro tudo nesse negócio É, o deck eu tô indo bem É porque é um deck que eu conheço Eu sei jogar com esse deck Isso é fato, que eu jogo já faz, ó Cara, mas... É, eu vou, eu vou puxar mais uma Eu não, eu não geralmente não faço três gameplays no meu, no, nos meus vídeos Mas eu vou puxar mais uma aqui Porque, sei lá, eu gostei Ganhei duas aqui seguidona Vamos aqui, começar É agora que eu perco, quer ver? É sempre assim É, é, é a última partida do vídeo <risos> Se eu não perder, eu não me chamo, meu bigodão <risos> Beleza, cara O cara não vai tacar nada? Oxe, será que vai ser a vitória mais fácil da minha vida? Não, o cara com a bruxa lá? Tranquilo, fazer o que? Se o cara tá com a bruxa, deixa ele com a bruxa lá Vou fazer o seguinte, já vou vim de meia cavaleiro aqui e vamos ver o que o cara vai fazer Beleza, mago 10, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, teme, dei-me paciência, porque eu tô precisando Pra parar isso aqui, eu vou ser obrigado a usar isso aqui, ó, calma aí, Calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma Beleza, ele deu um daninho? Deu Porque essa bruxa chata do caramba Incomodou Beleza, esqueletão gigante Aquele aquele famoso deck chato Chato Que ele vai parar tudo com esse esqueletão gigante Aí a bomba explode, morre tudo do meu combo Tá, mas tudo bem Morreu ali, ó Beleza Vou tacar o coletorzinho dele, Vamos ver O que o fulano de tal Se ele vem só com bruxa Eu consigo parar, eu acho Só com... Beleza, consigo parar aqui Tranquilo É... Não acabou as esperanças, Entendeu? Não acabou as esperanças O lance é tentar colocar coletor de elixir em campo Porque esse deck Com coletor de elixir Não tem pra ninguém, entendeu? É, fica realmente muito absurdo Muito absurdo E beleza, o cara foi de magão lá atrás Né, eu vou ser obrigado a fazer o seguinte Ser obrigado a gastar elixir Caraca, eu não queria Ser assim, beleza Vou tacar o meu cavaleiro aqui Aquela gangue foi muito desnecessária Não precisava, beleza, cara Tu não vai chegar com esse esqueletão gigante na minha torre. Só esquece. Beleza, beleza, beleza. Não foi tão ruim, tá, galera? Não foi tão ruim aqui. Eu vou fazer o seguinte. Eu só preciso de elixir. Se eu tiver elixir, eu taco na cabeça deles. Beleza. Olha isso, mano. Esse cara é gemado do caramba. Nossa, isso me dá uma raiva. Pega uns caras assim. Olha. Agora o cara vai tacar esqueletão gigante. Aí demora pra caramba matar um esqueletão gigante. Aí vai, vai, vai. Aí vai, vai, vai, vai, vai, vai, Beleza, gastou ali. Eu vou gastar isso aqui aqui. E. Beleza, cara. Beleza, vai tentar puxar. Olha, agora ele cometeu uma. Agora ele se cagou. É sério. Agora ele se cagou. Porque se eu levar essa torre dele, ele tá frito. Mano! Eu não tô entendendo isso. Eu não tô. Ent... Eu não tô entendendo isso. Ganhamos! Vem com o esqueletão gigante, velho! Hum, bem com esquerdo gigante Corredor nível 10, não tem É o bigodão com deck de peca E mega cavaleiro, não tem pra ninguém Agora sim vai ser desafiante 2 Só confia, tá? Só confia, vai ser desafiante 2 Sim, 3 vitórias seguidas 4.066 troféus Vou confessar pra vocês que eu tava bem triste Ultimamente, porque eu não tava conseguindo subir troféu Cara, por isso que eu até fiquei um pouco Sem gravar vídeo, foi sim Por causa da correria, porque tava, enfim, a câmera que eu uso É a câmera do Flix, cenário do flakes aí tava meio complicado, mas eu também tava um pouco desanimado, porque eu não tava subindo troféu e que que adianta ser um youtuber de classe sem subir troféu aí, é, sei lá, hoje eu acordei um pouco mais motivado né, quando eu coloquei meu deck, o pessoal do clã falou João, volta com teu deck, voltei não é que tá dando certo, vamos tentar conseguir alguns troféus a mais né, tomara que dê tudo certo, tomara que eu consiga pegar desafiante, torço por mim hashtag João desafiante 2 não esquece, galera, de me seguir no Instagram, arroba jvfeio. E também deixar o seu like, se inscrever no canal se você for novo por aqui, mano. Pra nós chegarmos logo aos 200k de inscritos, 200 mil. Meu Deus, que grande essa família do Zé Brigadou tá crescendo. Espero que você tenha gostado. Deixa o like, se inscreva no canal, é nóis. E um beijo no coração de cada um de vocês e valeu!